Epa, e aí, meus lindinhos, tudo bem minha eterna gangue do mal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido, amado e idolatrado canal. O canalzinho bom, hein bicho? Aqui você tem dicas que outros poucos têm, tá bom? Se você não me segue no Instagram, vai lá. Arroba Lá são conteúdos diários. Lá a gente faz uma bagunça lá no canal canal, não, no Instagram, tá bom? Vem aqui trazer mais uma dica para vocês diquinha legal, bicho, para deixar sua embreagem um pouquinho mais macia, tá? Antes de colocar esse câmbio aqui eu já vou mostrar para vocês como é que faz é uma coisa simples, tá? É Ah, tem dica também de como fazer aqui, ó o bracinho aqui da embreagem um pouco maior para ela ficar bem mais macia, tá bom? Então, é, tem aí no canal. Tem medidas como faz, como mede, como tudo. Fechou? Como tudo ficou esquisito. <risos> <não>. <risos> mas vamos lá. A dica é simples. É um negócio simples que poucas pessoas fazem. Mas todos os meus carros aqui, eu fiz isso e funciona. A, a embreagem fica macia demais, bicho. Se você juntar o bracinho daqui que tem no canal de como fazer E com essa outra dica que eu vou passar Você vai ver só Você vai pisar na embreagem, parece que é hidráulica você... ah, Faz, que você vai ver só Numa oportunidade que você for tirar o câmbio precisar fazer uma troca de embreagem Ou quebrou o câmbio Já faz isso que você vai ver só Tá bom? Vamos lá que eu vou chegar mais pertinho aqui a câmera Pra vocês poderem entender, ó Pra quem manja de câmbio Já sabe que tem alguma coisa estranha ali, ó Caso você precise tirar o câmbio Você vai reparar que aqui no seu câmbio Aqui, ó Tem uma mola aqui, ó Que ela vai presa aqui, ó Aqui vai ter uma mola Como que você faz pra tirar essa mola? Tem dois jeitos O jeito certo e o jeito prático O jeito certo é o que? Aqui atrás, ó Deixa eu virar aqui pra vocês É que esse câmbio aqui é meio charope porque ele é todo cheio das nove horas, ó Aqui, bem aqui tem um parafusinho 11 aqui, ó. Você vai soltar esse parafusinho porque ele é uma trava daqui, ó. Tá vendo? Pra ele não ficar correndo pra lá e pra cá, ó. Do, do, do negócio que empurra aqui o rolamento, tá? Então ele tem uma... é uma trava. Você vai soltar ele aqui. Deixa eu ver se tá pegando a imagem legalzinho. Ah, tá. Tá bonitinho. Pra ele poder correr. Aqui, ó. Ele vai ter uma outra trava aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se daqui dá pra pegar o negócio. Assim. Tá, ah. Aqui tem uma outra trava aqui, com uma chavinha de fenda aqui por trás, com um martelinho, você vem batendo, essa trava solta fora. O que que você faz? Esse é o jeito certo, tá? Eu faço do jeito prático, mas eu tô mostrando os dois jeitos, tá? O que que você faz? Arranca o rolamento, aqui, ó. Só você empurrar ele que ele sai, ó. Aí você vai puxar esse, esse conjunto inteiro pra cá Pra ele sair daqui, ó Desse suporte Puxando Aí você vai tirar ele por aqui, ó Você arranca ele aqui, ó Arranca essas borrachas que tem aqui Aqui vai ter um rolamento aqui dentro De plástico, tá? Você vai arrancar ele por lá Depois pra colocar é o mesmo sistema Aí, beleza, arrancou aqui Você tira a mola fora Coloca de volta Aperta o parafusinho ali Prende o rolamento aqui, ó Lindo. Coloca a borrachinha de volta, a travinha de volta, acabou. Agora vamos pro jeito prático. O jeito prático é o quê? Você capa a lixadeira e. manda a lixadeira ali, eu faço assim. Corta a molinha que tem aqui, é porque não tem o mesmo câmbio aqui com molinha. Deixa eu ver se é isso aqui. Peraí. Carcaça de câmbio aqui, ó, que tem, ó. Deixa eu ver se tá pegando legalzinho Aqui, ó, Vou levantar Olha lá, tá vendo? Eu passo a lixadeira aqui, ó Passa aqui, aí ele vai Não vai sair, tá? Aí você tem que ir picotando ele todinho Pra ele poder sair, ó, arranca essa molinha fora Essa é a dica Esse câmbio aqui é só a carcaça, tá? Não tem nada dentro, tá vazio Que é câmbio de medida Cortou isso fora, lindinhos. Cortou essa molinha fora, tá feito o trampo. É isso. Coisa simples, coisa básica. Mas que ajuda demais. Vocês vão ver só. Faça que vocês vão gostar. Vai lá, me segue no Instagram. Segue a minha esposa também, Julgarage. Beijo, lindinhos. Espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus.